Tudo que rolou no futebol em 2022, em menos de um minuto. Luva de Pedreiro bombando. Mengão, tricampeão da Libertadores. Hendrik pedindo passagem. Saf deixando os times safos. Benzema ganha a bola de ouro. A Copa mais polêmica. Brasil pagando mico na Copa. De novo. Argentina tricampeã. Perdemos o eterno rei. Meu amigos, terminou.